Jovens, bom dia, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Boto Vlog Belém. Hoje eu tô indo na Honda, lá na Cometa Motocentro. levar a, a Twister para trocar o painel. Como eu falei pra vocês, nossa a roda desse cara tá muito desalinhada, cara. Ela tá fazendo.. tá dançando muito. E aí eu tô levando lá a moto para tocar o painel, não né? sei, sabe que veio com defeito de fábrica, tô pela segunda vez já trocando o painel. Espero que dessa vez eu não enfrente problemas. <coughs> Então vamos lá, espero que dessa vez fique bacana. Vou tentar gravar uma coisa para vocês lá, mas eu acho que não, porque gravar dentro da concessionária é um, pouco, é um pouco complicado, porque é questão de empresa privada. Então <risos> acho que talvez tenha. Vai vale que alguém enfresque, né? Pra evitar mal-estar também tá não gravar. mas é uma coisa que, que fica de, de alô que mesmo estando é, um, com câmera ou não o tratamento lá sempre foi foi bacana né? que pode até dizer não é porque tá de câmera e tal vamos tratar de bem que não pode denunciar não tem, não tem, teve nada disso opa E aí daqui aqui a mancha no painel, são três manchas, uma aqui, uma aqui e a outra bem aqui no canto. Vamos lá pegar um painel novo e botar certo. E começar de foto quilometragem, porque agora tenho, tô tendo que somar, ó. Tem 332 com mais 790, dá aqui uns 1.100km. rodadas né. Já troquei o óleo e por aí vai. Eu não sei qual é o nome dessa rua aqui, acho que é... Chaco? Não, não é chaco não, não sei. Eu sei que tô, a gente está quase chegando. Aqui. Pronto, agora sim, resolvido. Painel sem manchas e sem adversidades, Eu conversei com o gerente responsável pela.. Pela.. Pelo setor aí da. Da, da assistência técnica. E aí me disse a seguinte situação. Que enquanto a moto estiver na garantia, eu posso trocar o que, quantas vezes eu quiser. Né? Quantas vezes eu achar necessário. Mas ele me disse que a Honda não conseguiu identificar ao certo o porquê que está que sendo causado esse, essas coisas com o painel. O rapaz da... Da... Tá com o sistema fobado, né, cara? <risos> o rapaz da assistente... Da, o gerente lá da... Na parte do. Sei, questão de garantia Me informou que ele já explicou pra ronda Que o que ele acha, o que ele acha E que ele pesquisou E, e, e teve contato de outras lojas por aí Ele foi a, pesquisando isso Porque eu não sou o primeiro que acontece isso aqui ele falou que isso ai caramba ele falou que é um problema específico para cá para a região norte porque ele disse que o material já explicou para a ronda que o material utilizar no painel para fazer esse painel aqui parece que ele não está se adaptando com a região norte, que é o quente e úmido. Isso foi explicações explicação do rapaz da garantia. Ele falou que o quente e úmido, por exemplo, se agora está um sol do caramba. Está quente e úmido demais. Né? E aí ali na frente isso, começa a chover do nada. Então isso. Essa diferença rápida de temperatura, de, de umidade inclusive, está afetando, afetando o painel para causar esse tipo de embaçamento na na lente mas é, ele nada que impeça e não vai parar de funcionar por causa disso mas é uma coisa que que não era para estar tá aí que já ele me garantiu que realmente não era para estar tá aí que é, de, é um defeito que não é normal e e que <coughs> desculpem que a revisão é realmente enquanto as vezes eu tiver com a garantia de eu vou poder trocar pra né? resolver isso, mas não é que vai parar de fazer meu painel parar de funcionar então ele me, me, me orientou né que toda vez que estiver atrapalhando alguma coisa nesse sentido que eu posso trocar ele falou que teve um cara lá que trocou a quarta vez lá na aqui em Belém mesmo, a quarta vez e na quarta vez aí já não veio mais, eu acho que o problema dele resolveu ele falou que não são todas, mas tem uma parcela aí considerável que, que tenha que estar tá passando por isso aí que ele falou. Então é uma questão referente ao quente e úmido, mudança de temperatura do. de clima na verdade. Nem temperatura, que temperatura aqui no norte não varia muito assim. Mas é, é questão de mudança de clima. E a Honda ainda não conseguiu identificar acerto o porquê que isso tá causando nesse tipo de material, não, não souberam dizer assim se é, se foi por causa da, sei lá, por causa da, não souberam dizer sei lá, se foi por causa da, da de alguma peça aí dentro, de algum material que não tá aguentando tá causando isso então isso ainda não, ainda não foi conseguido ainda não conseguiram ter esse diagnóstico de dizer que o que de fato está causando tá pode ser pode estar tá causando pela pela questão do quente e úmido né mas que peça que está que tá deixando isso causar isso eles ainda não conseguiram é, identificar tanto é que olha você pode ver o painel tá bacana assim como não sair na, na no outro dia lá né eu peguei o painel zerado mas quando passou um ou dois dias o problema apareceu no painel então eu tô feliz mas, ao mesmo tempo tô preocupado caso volte mas deus queira que, que não eu tô no, no terceiro painel então estou explanando aí pra vocês o que que essa situação chata que eu tô passando com a com a twister né mas é enfim é, detalhe né? nada que impeça de, de rodar com a moto graças a Deus.